Bom, gente, como eu sempre digo, Amélia, ninguém fez tanto pela região leste como nós fizemos, como o PT fez. Né? Nós estamos aqui na região do Santa Cecília 2 e Santa Cecília 1. Né? E aqui no Santa Cecília 1, mais para baixo, nós fizemos pavimentação, regularização. É, e aqui no Santa Cecília 2, né, nós fizemos o asfalto do acesso lá, da via leste e sudeste, do acesso para a região do Putim e fizemos a rede de água que era um passo importante para depois podermos fazer o antipoeira e pavimentação aqui, né? Infelizmente, parou, parou, né? Quando a gente perdeu as eleições né? e a... entrou a atual administração, ela parou todas as obras e os investimentos aqui na região leste. Por isso que eu falo, né, temos que votar no Wagner Prefeito 13, Amélia Vereadora 13500 para a gente retomar as obras e os investimentos para o povo que mais precisa em São José e para a região leste em particular, não é isso, Amélia? É isso, Carlinhos. E no Santa Cecília 1, nós fizemos o poeira e deixamos aqui no Sete Ville a creche. É, é a gente liberou aqui essa região Sim. e a gente negociou na época para a construção da creche aqui do Sete Ville, que também faz parte aqui dessa região tão importante da nossa cidade.